Uma de nossas ações em caravelas foi o sarau Memórias e Encantos do Mar, desenvolvido em parceria com o Grupo Cultural Um. O sarau nasceu da união do Espetáculo de Contação de Histórias e Música, Memórias do Mar, desenvolvido pelo nosso coletivo em Santa Catarina, com o espetáculo Cantos e Encantos do Mar, do Grupo Local Um. O ele vem trabalhando já né, atividades né, de arte e educação, e as manifestações de teatro de rua com essa temática né, costeira. A gente já esperava né, a visita do coletivo Memórias do Mar para a gente ver de que forma a gente integrar essa atividade nossa aqui com as atividades que já estavam sendo desenvolvidas lá no sul do país. Mas o mais interessante foi que o sul trouxe para cá, para o sul da Bahia, o sul do país trouxe para o sul da Bahia, uma oficina de cordel, que a gente não esperava, né? a gente achava que ia ter oficina de fandango, oficina de... Enfim, e isso possibilitou né, que a gente construísse um, algo né, de forma bem né, espontânea, né, que traduziu tudo isso em apenas um sarau que, que a gente cons conseguiu levar para algumas comunidades ribeirinhas de forma bem, bem descontraída, né? um, um tipo de espetáculo, com né? é, a característica de sarau, onde crianças né, e adolescentes construíram os seus cordéis. E a gente aproveitou algumas cenas do, do espetáculo Cantos em Canto, com o roteiro musical do Memórias do Mar, e se deu em um, em uma formação muito, muito interessante para que a comunidade absorvesse de forma bem leve né? e, e bem, bem singela a, a apresentação. Foi espetacular. A oficina de Cordel foi realizada no Dandara, um espaço cultural da comunidade, e aconteceu em três dias. No primeiro, apresentamos a teoria sobre o assunto. No segundo, foi o momento para a criação dos textos e uma grande roda de baião para celebrar ao som de Luiz Gonzaga. <música> dia De oficina, tivemos a apresentação dos cordéis elaborados. Vou lhe contar uma história, esse guarda na memória. É um caso de arrepiar, de uma trupe sonora que juntou com umas biólogas e resolveu viajar. Entraram no carro e peixe, e antes que você se queixe, do mero móvel eu vou falar. Tem sol, tem instrumento, tem cantoria e cabelo ao vento e um bando de doidas sonhar. Esse grupo é um coletivo, grupo mais alegre e festivo, quer aprender mais que ensinar. Cultura, arte, biodiversidade, oficinas para toda e qualquer idade, que se liga porque eles vão aprontar. Tem a Mirella, Rei e Fabiano, o Márcio, a Gabi e o não é Cristiano. Tem ainda o Carlos e a Sabrina, eles acordam e dormem junto, sempre com vontade de mudar o mundo, esses meninos e essas meninas. Hoje estão em Caravelas, lugar de criança, de moço e de velha, cidadezinha que respira arte, tem dança, batuca, entalha e cinema. Criei cá comigo um teorema, aqui nasce artista em tudo que é parte. Daqui uns dias essa truque se vai, deixam aqui a nega, o Paulo e o Marlon, seus pais, seus dois pais, saem resgatando a cultura do mar, parando em tudo que é praia manguezal, onde tem educação e povo tradicional, esses malucos vão se aproxegar. Quer conhecer esse povo caminhante, gente com alma de viajante? É só Facebookar, lá tu lê essa história e todo o resto, inclusive teu cordel tá lá impresso, basta acessar Memórias do Mar. Menino, como esse mundo é pequeno, tudo aquilo que um dia a gente sonhava, hoje aqui, justamente em Caravé, está acontecendo. Tem gente do sul, sudeste e nordeste, do Rio Grande, Santa Catarina, São Paulo, Bahia. Juntou criança, homem e mulher, que só a peste. Estamos aqui trocando saber, conhecimento, revivendo a memória, de ser que nos traz encanto, um travando língua, cantando, com e marcando tempo. É a força de um coletivo, onde o lema é juntar. Traz ciência com cantos, ritos e poesia. E o que estava invisível começa a se revelar. É um peixe de roda, escama de ferro, carregando gente do bucho por todo o litoral, levando o um encanto a memória do Médio. Até o momento, levamos o sarau para três escolas municipais ribeirinhas. Escola São Miguel, a Menino Jesus e Escola Odete Maria. Os olhos refletem a luz do nada. Eu vejo teu amor sorrindo, espelho do mar. Viemos aqui para ouvir o seu cantar e ver te proteger por seres humanos Linda sereia, ó oh minha linda sereia, nada. Tá? Na pedra redonda janela do mar A lua che a changada vai na vegeta Uma sepada do mar da sereia sozinha serei cantada Pitada na pedra redonda janela do mar Além do sarau também fizemos a exposição do espaço lúdico pedagógico de atividades de educação ambiental onde as crianças puderam aprender brincando sobre conservação marinho e costeira. Este espaço lúdico-pedagógico também foi levado ao Colégio Polivalente de Caravelas, juntamente com o Cine Mero, um cinema adaptado dentro do Mero Móvel, onde foram exibidos vídeos educativos produzidos pelo Cine Clube Caravelas. Os jovens puderam entrar no Mero Móvel e assistir uma produção local do Cine Clube daqui de Caravelas, no Mangue de Mim. Além de história, a história das coisas também. Depois de alugar um pouco sobre esses filmes, eu gostei, foi bem participativo. Acho que eles têm um olhar muito crítico, conhecem já bastante da história do mero. Prestaram bastante atenção nas palestras, né? Me comentaram que nascem todos os fêmeas, é, sabem do ciclo reprodutivo. Então a gente na realidade soube da continuidade desse trabalho de uma forma mais lúdica. Né? Achei muito interessante visto que não é algo que vemos sempre na escola e achei muito interessante também porque abriu os olhos do jovem com que diz respeitar estar preservando o meio ambiente, o meio que nós vivemos e também falamos um pouco de alguns projetos que a caravelas tem e que nós na escola não sabemos e foi muito legal estar participando desse projeto Eu queria desejar assim, ler esse, esse cordel em homenagem ao nosso amigo Vade ali ó, que tira o sustento do mangue pescando né então ele é um pescador colaborador do projeto Mero do Brasil foi o, o Vade esse pescador aí, que nos apresentou os meros dentro do mangue. Então foi através do conhecimento tradicional, do conhecimento local. Um conhecimento que geralmente você não encontra dentro das universidades, você não encontra nos livros. Você encontra pessoas simples que... É... Trabalho, são trabalhadores do mangue, trabalhadores do mar, da roça, né? Vivem esses ciclos da natureza para tirar o seu sustento e das suas famílias de geração em geração. Então, Vati, fica uma homenagem a você, pescador, batalhador desse manguezal e colaborador do Projeto Meros do Brasil, Daí com o acorda cedo, bem cedinho. Ficou bem Tô tremendo, <risos> para enfrentar o mar, e o mangue também, não está escrito, mas eu falei. <risos> Jogue a rede, pescador, para os peixes pescar. Bem cedinho ele vem vindo, queremos se dar bem. Cuidado, pescador, peixe em extinção, esse mar tem. Esse pescador é esperto, esperto para danar. <risos> De várias espécies de peixes, sabe o que o mero não pode pescar. Além de pescador, ele ajuda a conscientizar e prega para os demais o dever de preservar. Pois preservando ele sabe que tem peixes, crustáceos e outras espécies também. Para fechar esse cordel Preste muita atenção O pescador leva o mar Dentro do coração uh! Uh! E a do barco de... a já vai oh, Meu Deus, ah, meu Deus é cara, cara, amiga. Amiga.